Salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim, se você não me conhece, eu sou o Fernando Gotes, dono desse canal maravilhoso Como você pode ver no título, eu não quero enrolar, tá ligado? Eu quero partir já pro gran finale Então mano, já deixa o like rapidinho, se inscreve no canal se você não for inscrito E bora lá mano, que eu vou assistir e depois eu comento o que, que eu acho, beleza? Mano, acompanha comigo, bora, bora, bora, bora, bora, porque esse daqui parece que tá filé Pediram pra mim reagir a música do Naruto, enfim, mas eu preferi fazer do Cavaleiros aqui rapidão, porque Cavaleiros eu cheguei a acompanhar pelo menos um pedaço ou um pouco dos episódios aí na minha infância. Então, bora lá. Set MZ! Pegasus! Hum. Vamos lá, vamos ver qual que é a fita, mano. Yeah! Nossa, monstro! Nerd hits. Eu vou aumentar meu fone. Valeiros defendem a deusa da guerra. Seus looks levaram o céu. E seus chutes abrem fendas. O corpo quem? Va. Que constelação? Me protege. O livro vai ser bem. Vai subir. Va. Nossa. Seus joutis abrem fendas. armadura é indestrutível como escama de dragão. Eu a força do cosmo queimando no meu coração. O cavaleiro de bronze mais. É impressionante como os cavaleiros de bronze. Os escolhidos, na verdade, por Atena, eles são tão fortes, mano, quanto os de ouro. É, é impressionante, tá ligado? Como as armaduras, tipo assim, as armaduras de ouro são as topzera do bagulho, tá ligado? E eles são de bronze, ou seja, é tipo muito inferior, mas, mano, eles são tão pesadão nas ideias que a armadura dos caras, velho, eles colocaram tipo a alma na armadura que o bagulho é, in, mano, indestrutível, velho. Imagina uns um cara desse com armadura de ouro, meu querido. Você tá maluco, não tem para ninguém. Eu cachoeira fluvial ao contrário, enchendo pelo cosmo mesmo, não tendo visão para house, cinco picos de Rosan e Messi ancião. Eu não preciso de armadura, eu só preciso das minhas mãos. Isso aqui é um episódio do que o Seiya tava lutando, tá ligado, com ele. E, tipo assim, o colega do Dragão tem um escudo, in... mano, indestrutível, tá ligado? E o Seiya teve que lutar com ele, mano. E ele, ele não sabia o, o ataque, o melhor ataque a ser feito. E ele descobriu que o Collar do Dragão tinha um soco, mano. E, tipo O soco e o escudo, in... tipo, a defesa e o ataque indestrutível. Ele falou, mano, o que, que eu vou fazer? Mano, ele teve a moral de ir pra cima com o rosto pro cara dar o um soco E ele deu o um soco no próprio escudo pra destruir, tá ligado? Mano, foi um bagulho que foi ninja, o Seiya foi ninja é Fênix, eu assim, Esse eu cara é pesado. Solitário, pássaro imortal, que imortal. Abandonou suas lágrimas em ponta de no inferno. Eu sou um cavaleiro de bronze, poderoso. Eu não confio nos deuses, eu só confio em mim. Dizem que o mundo vai se acabar em fogo. Então, pode me chamar de verdade, cara. Nossa, Andrometa! São a lei, cavaleiros de venda, zeus da guerra. Seus outros levaram o céu. E seus chutes abrem fendas. Golpe do Tu Kang. Eu te abro em fenda Nada O que Ele ia ter que ficar pro final, mano. Tem que ser, velho. Não tem jeito. combater. Pega Nossa, velho. Pesadíssimo. Meu God. Maluco, que show, velho. Que show, mano. Eu acho que pelo menos uma parte disso. Eu vivi a minha infância, tá ligado? Isso é muito bom relembrar. É muito massa os Cavaleiros do Zodíaco, mano. Então comenta aí se você também assistiu. Se você gosta, se você não gosta. O que você acha dos Cavaleiros? Qual, na sua opinião, é o favorito? O meu sempre foi o Ares, Cavaleiro de Ares. Sempre foi, tá ligado? Ceia pra mim. É... Ele foi mais legal porque, querendo ou não, falam que eu sou do mês de Março. Então, Março... É, tá ligado? É Ares e eu falei, caraca, mano, que monstro. Por, tá ligado? Grioninha do destino, mano, principal é o meu signo, velho. Puta que monstro, mano, muito da hora. Infelizmente não, né? Infelizmente não, desculpa. Mudando aqui, eu acho que ele, é, depois de um tempo, eles estão, pelo menos, é, eles estão correndo atrás das armaduras e tal. E, ah, mano, precisa assistir de novo. Assista de novo, mano. É muito show. Tamo junto, família. Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Eu adoro fazer esse tipo de conteúdo. Músicas é muito massa. Eu quero ouvir mais músicas aí de, de animes e tal. É, é, mano, é, é isso. Também quero assistir aqui o, o vídeo do. que uma pessoa me mandou lá, do 7MZ, que falou que é o vídeo do Naruto que conta a história. Porque eu não entendo muito de Naruto. E ele falou que esse vídeo vai contar a história que vai deixar eu meio que. Entender um pouco do da série ou do anime. Então, mano, é isso, velho. Valeu. Comenta aí. Tamo junto. É nóis. Até a próxima, mano. Compartilha o canal. Bora 3K. Show. É nóis. Tchau, tchau.